Boa noite galerinha, seguinte, chuva, tá gotejando já aqui na minha cara, já melou a minha viseira e eu tô preocupado, eu tô preocupado, eu tô afim de me molhar né. A jaqueta aqui não é impermeável não, é aquele tipo né, resiste à água, mas não é impermeável, então aguenta uma chuva leve, mas se engrossar o cacau, fu, O ainda tem um fato, pô, tem que cobrir a mochila se começar a chover, viu? aqui uns gotejos na cara, deixa eu fechar a viseira. Por enquanto só ouvindo as, os gotejos. Tic, tic, tic, tic, tic, tic. ui <risos> Ah, rapaz. De risada agora. Meu cunhado postou uma foto no Facebook, né, de um cara com a... Com o osso da coxa, como é que chama? O fêmur. O fêmur todo exposto, de uma fratura. Como se tivesse saltado do, do joelho. Aí me marcou. Velho, eu sou escroto. é dois áreas de sacanagem. Tipo, como se isso aí fosse... Me alertar, tudo mais. Man. I'm sorry. Não vai. E aí... Minha irmã comentou dizendo que não gostou nada do último vídeo que eu fiz, um vídeo aí aquele da XJ6 que ela não veio, fraca. Dizendo que tá fazendo pega. Eu, como assim pega? Se o cara não veio, não fiz pega. Pega é quando duas pessoas fazem pega. Pega sozinho? Pô. Quem eu vou pegar? Se eu tô sozinho? Ela me ameaçou? Pode dizer amanhã. <risos> Porra, aí, velho. Me fodeu. E yeah, foi assim que eu fui dormir de couro quente. Pode dizer amanhã é foda, velho. <risos> golpe baixo golpe baixo. Pode dizer amanhã. Uh! Rapaz, aquele cara ele conseguiu uma taxa de velho. O cara botou um bagageiro, velho. Pelo amor de Deus. A bota com bagageiro. Puta que pariu. É feio. Véio. É útil pra caramba. Véio. Tem o seu valor. Tem a sua utilidade. Mas fica feio. Eu acho que eu já vou colocar. Fechar a jaqueta. Porra, já tem gente parando a moto em cima do, do ponto de ônibus, para fugir da, da chuva. O cara aqui já todo encapado, quer dizer, encapado. Tá certo? Encapado. Ele tá com a capa. Ó, pela minha análise temporal, olhando aqui pro céu, é só chuvisco, é só essa nuvem aí. Não tá denso quando você vê as nuvens toda. Tipo, você olha pro céu e você vê aquele negócio vermelho. É porque a noite fica vermelho ali. Você tem certeza que deu merda. Vai chover, vai chover feio. Licença, nego. Rapaz, e saquale bumbum, bumbum, bumbum, bum, bum, bum, eta. <risos> Nada a comentar. Eu acho que a mão já deu com a luva, viu? Tá, tá beleza agora. Opa, opa, opa! Por que tão estreito? Você não é largo assim. sei que o camarada dali pediu pra reduzir ou parar, alguma coisa do tipo. Uma brazinha, pneus mal-tardes, <risos> mal pneus boa-tardes. E aí, nego, você passa. Vou te acompanhar, viu? Quer dizer, eu ia, né? Aqui é melhor. Qual a altura? E aqui, com a altura, passa, passa. Às vezes eu não gosto muito de andar com a viseira baixa de noite, por causa do, do reflexo, dos faróis. Dá aquele efeitozinho. Que espalha assim a luz, dá um negócio estranho. Vou dar uma entonação a claridade que que não deveria poxa ou oh, era por dentro ah. então, vamos ver né Depois, quando eu chego lá já tá beleza Vou sair para voltar, voltando, é, pelo Civic eu passo, agora pelo Sportage aqui, obrigado. Curva sim, queridos. Ontem eu fiz o pedido. Nosso escapamento VAX está vindo, só que dessa vez não é o modelo tirano, é o W1P. Muito bom também. Quer dizer, eu acho que deva ser. Ele, pelo que eu andei ouvindo nos vídeos do Youtube, ele possui o mesmo, o mesmo ronco do, do Tirano. Bom, então isso é um bom sinal. Além de que, ele também é de alumínio, alumínio polido. Logo, ele é, ele é leve e ele esfria mais rápido também. E ainda tentei queixar ao cara da, do, do distribuidor pra ele mandar mais curto. Ele ia pedir de 3 a, a, a 5 cm mais curto. Pra logo em questão 4, né? 4 cm mais curto. Mas ele falou que não, vem um padrão já da fábrica, tá eu... ah, tudo bem, tudo bem. O escape mais curto dá um som mais, mais grave. É menos eco. Vem fazer aquele ron ron, rão... ron ron ron. O som fica mais curto. Fica lindo toca agora aqui vai no cara e láyá e lá fica, fica gostoso Caminho nosso de cada dia Eita Opa cavalinho E eu voltei a usar os retrovisores. Peguei o costume novamente. Com a XTZ. E aqueles retrovisores que eu utilizei durante muito tempo. Não usava, né? Também, puta que pariu, né? vamos vou ver o que? Não dá pra ver nada. Agora também foi o retrovisor que mais durou. Foi o retrovisor que mais durou, foi aqueles curtinhos. Eu sou um cupim retrovisor da porra. Esse aqui eu coloquei não deu, sei lá, um mês. Quebrou? É, tá, tá achado já. Sem porra, já vou ter que trocar o retrovisor. Porra, é foda, O Que foi, Neu? Quer passar? Olha lá. <cười> Passar, fique à vontade. Vai. Vai, vem. Quem passar, então. Vou fazer melhor pra você, vou livrar o caminho da sua frente. Você não pode nem andar mais nas manhas? Olha o tipo do aluno. Sem camisa, rodando caderno com cigarro na boca. Misericórdia. Você é aluno? Galerinha Acho que aqui tá bom pra gente né? Vamos encerrando mais um videozinho Essa noite Que me assustou Pensando que ia chover Mas Foi como eu, eu comentei com vocês Eita Falando é nem... Porra, velho, nem balança, velho. Subindo quebra-mola, velho. Ô, meio fio. Que jega, velho. Pra onde? Ó? Ah, vamos rir a outra aí. Então é isso aí. Passa, ah, passa, passa, passa. Porra, vai ficar me atormentando aqui. Buzinando, essa buzina feia. Não vale nem a pena, se sozinho não dá pra chamar na chincha, opa, mas não tá. Então amiguinhos, boa noite pra vocês. E até o próximo vídeo. Ok? Até mais.